Há muitos dias gritando, mentindo e acusando players em call, eu tive a coragem de gravar esse vídeo e escrever esse roteiro. Esses dias estou muito viciado em certos jogos, no caso, jogos de investigação, discussão interpretação de certos papéis que tem ali. E no caso, são os que mais se destacam. Para que vocês entendam, a Mooguz é desse estilo incrível e viciante. Meu Deus, olha só que fofinho esse bonequinho. Inner Slot é uma empresa meio pequena. Só meio que construiu jogos populares como a coleção de The Henry Stickman que tinha que fugir da prisão literalmente todos os youtubers jogavam Dig China e o aclamado Among Us que traz uma proposta bem simples se comparado com o grande Town of Salem no caso 10 triplantes em uma nave que tem que fazer as atividades da nave ou tasks e se você completa todas, ganha mas tem alienígenas totalmente frios e calculistas que tem que matar todos, sabotar tasks específicas como oxigênio e iluminação, fechar portas e entrar na tubulação. Mas, como eu disse, esses jogos são muito diferentes por terem algo a mais que o The 7, Secret Neighbor, sim, aquele joguinho de vizinho assassino chegou a esse estilo. Project Winter, Murder Mystery, por exemplo, não tem. Que basicamente todo mundo ali tem que discutir, todo mundo depende da base da discussão e do que eles viram. E não no Murder, em que só o detetive que fica usando os inocentes pra ganhar. O Online também é bem baseado no Town of Sailing. Continuando, para ter o um confronto, tripulantes olham em câmeras e quando é encontrado um corpo, você reporta ou aperta o botão de emergência, começando toda uma discussão super frenética que na realidade nem é tão frenética assim. E escolhem por meio de votos quem é o impostor. E tem toda a comunidade em volta disso, porém toda a comunidade tem seu lado ruim, muitos tóxicos infantis estão no jogo. As crianças sempre configuram errado as salas, e como a Mongus não tem matchmaking, forma de adicionar amigos ou denunciar pessoas, Toda hora tem que depender do dono da sala para iniciar o jogo configurar. E a maioria das vezes, é uma criança colocando tudo para ser rápido ou devagar. Abaixando o cooldown daqui, o nenhum impostor, e isso estraga o jogo. A forma deles de argumentarem na hora da discussão também é estranho, principalmente por chat. As crianças votam nos outros por motivo nenhum, ou por tipo, ah, ele me seguiu, então O Among Us ficou super famoso por conta da confirmação do Among Us 2. Então muitos streamers começaram a fazer vídeos. Até dubladores e o Vitor Metamorfose. Meu Deus. E por conta de todo o hype foi cancelado o segundo jogo. E agora... É. Atualizações estão por vir. E eu quero muito que venha isso. Vai melhorar muito. Vai aumentar o número de tripulantes e vamos botar até ranking. Mas ok. Among Us é um jogo lançado em 2018 baseado em Town of Sailing. Town of Sailing é um jogo com 15 moradores e uma vila que toda noite eles saem para suas casas e realizarem suas ações. Você pode sair da cidade, o do bem, que tem que linchar os mafiosos. Neutro, com cargos específicos e independente quem ganhe, eles ganham juntos. E a máfia, o lado do mal que tem que matar todos que não sejam da máfia. As classes da cidade, Town, são xerife, interroga as pessoas, borrada à noite, doutor que cura as... Uma pessoa. Investigador que busca descobrir a classe do suspeito. J-Lo que pode prender alguém e matar se quiser, mas é do bem. Maria Jun que fala com os mortos e pode falar com o vivo uma vez após morto. E outros. Você fica falando, eu morro um dia. Os neutros podem ser. Serial killer, que pode matar todo mundo, mesmo sendo cidade ou máfia. Jester, que tem o objetivo de ser linchado. É muito engraçado que ele sempre estraga o jogo. E por último, o executor, que recebe o nome de uma das pessoas no início e você tem que provar que essa pessoa é o um mafioso. Uau, que coisa aí. Por último, a máfia, com um poderoso chefão que usa os mafiosos como pinos. Porque eles mandam os mafiosos matarem alguém e se não tiver mafiosos, ele mesmo mata com as próprias mãos. Nossa, eu sou horrível de poder chefão. O mafioso volta em uma pessoa para ser morta na noite, e por último o framer que coloca provas falsas na casa dos que não são máfia. Esse é o um resumo dos papéis, agora sobre a gameplay. A gameplay funciona assim, quando chega a noite você pega um papel e faz anotações sobre suas suspeitas e o que aconteceu em cada noite, e depois que é linchado, apresenta esses papéis para todos. É incrível demais cara, realmente é muito bom, recomendo jogar. Tem na Play Store, que é muito bugado, ruim pra digitar no chat, e em relação a isso é muito chato. Tem pra navegador, e também tem na Steam, por apenas R$10,50, e é bem barato e é bem levinho também. O jogo tem problemas, como ele ser totalmente em inglês, então se acostume com partidas com gringos. Outra coisa é por ele ser bem complexo, na realidade é bem simples quando tu pega a manha, porém quando você olha essa interface cheia de informações e o número de classes, complica um pouco. Sabe, basicamente eu dei uma atenção maior para esses jogos por serem os mais populares, mas porque foram os que eu mais viciei nos últimos dias e tem a parte da discussão e interpretação. Por isso eu acho que essa acusação de Among Us ser uma cópia mal feita de tal Office e não faz sentido. Blank Media Games é uma empresa indica com o único jogo sendo o Town of Salem e ele tem o seu estilo, são apenas isso jogos com inocentes e assassinos, ele mesmo se inspirou em outros jogos para ser feito, Among é bom, tem problemas que ele deve ser levado a sério, mas tem um grande potencial para vender muito no mercado, se quiser jogar Constrói ou entra em uma comunidade BR no Discord Reddit, pois sempre tem pessoas disponíveis por lá. Então entra em uma call com seus amigos e vai jogar Among Us ou Town of Sailing ou qualquer outro jogo como era Wolf Online, The Sage, e etc. Então muito obrigado por assistir esse vídeo. Uh, eu vou deixar aí na descrição o nome de cada jogo no que eu citei nesse vídeo, uh, todos os jogos na verdade. E me desculpa por ter ficado 4 ou 5 meses sem vídeo. Eu tenho algumas explicações para isso. E eu vou dar em outro vídeo, na verdade, e também uma surpresa bem ruim. Eu não sei você escolhe. passa o meu mostrador do Discord e na minha Twitch, e... Boa noite!